Bom dia, tudo bem? Você está com endividamento bancário? Tem solução. Tem solução, sim. Busque os documentos e a gente faz uma análise contábil, a gente faz uma análise técnica, um estudo multiprofissional de toda essa documentação, de todo esse endividamento. A gente vai encontrar uma boa saída para você. Tá? O que não pode acontecer é ficar represando, represando todo esse endividamento Tá chegando um ponto que vai estourar né? se estourar a gente também resolve mas é melhor já fazer uma forma preventiva né? existir um endividamento, uma dificuldade de pagamento a gente já vai fazer ali essa análise buscando as melhores soluções as melhores saídas de acordo com a sua expectativa tá? de acordo com a política da empresa de acordo com a, com a estrutura que a pessoa quer a gente busca uma uma boa saída pra você. Tá jóia? Se gostou do, dos vídeos, é, dê, dê o seu like e se inscreva no meu canal.